Fala pessoal, vocês já pensaram em produzir seu próprio alimento na sua casa? Produção de peixe, produção de camarão, produção de alface, rúcula, salsinha, principalmente nessa crise alimentar que a gente vai ter, né, com esse coronavírus, com todo esse problema? Produza dentro de casa. Vamos aprender como que se faz? Vamos. somos dos diretores da Brasil Pices Isotecnista formada aqui pela Unesp, né? Estadual de São Paulo Bem, hoje eu vou ensinar a vocês o que é uma aquaponia O que é uma produção em elevados Como fazer e como produzir seu próprio alimento dentro da sua casa tá? Esse aqui é, o, é a nossa kit Fazenda Urbana Para você produzir na sua escola Para você ensinar seus alunos a fazer produção de alimento orgânico para você produzir no seu condomínio, para você que tem uma casa, um sítio, ou que está querendo investir num projeto desses, que eu vou passar para vocês, que é algo industrial, que nossa empresa também faz, né? para você aprender a mexer, você que quer ser um piscicultor, que quer ser um carcinicultor, aprender a mexer no seu sistema, sem gastar muito, essa aqui é a saída. tá? Ah, para vocês terem noção, a gente tem um kit desse dentro da nossa fábrica, tá? a gente está aqui na nossa fábrica, no nosso escritório, e isso é chamado de produção indoor tá? Produção dentro de casa, dentro do escritório Em ambiente fechado Vocês vão notar que aqui Pode chegar mais pra cá, Ana? Aqui é o nosso tanque elevado De PVC, de gel membrana E a gente produz cerca de... A gente está hoje com 58 tilápias tá? Para ser produzida dentro do nosso tanque Certo? A gente vai chegar, pode produzir até... Cerca de 30 a 40 camarões no nosso sistema de decantação, tá? Esse sistema completinho que vai para vocês, ele ocupa um por um e meio. É muito, muito econômico o espaço, tá? Então, dentro do nosso, do nosso tanque a gente produz o peixe. Nos nossos sistemas de filtragem a gente produz o camarão. E ali vocês vão ver a nossa produção de aquaponia, tá? O peixinho ele é um pouquinho arisco, tá, gente? Principalmente porque eu tô falando bem alto. E como o nosso tanque é preto e a tilapa é preta, então fica um pouquinho difícil de vocês enxergarem ela, certo? Essa aqui é a nossa produção em aquaponia, em flautas, tá? Onde a gente produz o alface. Para vocês terem noção, esse nosso alfacinho, ele tá com 5 é, dias é, de plantado, tá? Da semente. Então, para você que está em São Paulo, está dentro de uma grande capital, não sabe onde, como fazer o alface, a gente tem cursos, a gente tem tudo, e você consegue pegar o... a sementinha do alface, aquelas que vêm em pacotinho, pequenininho, certo? E fazer o seu alfacinho orgânico, tá? Na verdade, ele só não é considerado orgânico, porque as pessoas consideram que a ração do peixe... É, possuem vitaminas, possuem minerais Possuem alguns produtos industrializados né? Então o que, que acontece? Uh, bem, e esse aqui é nosso sisteminha de float tá? Para que? Pra gente colocar junto no filtro Junto com o camarão E aumentar a nossa área de superfície Então aqui a gente só nesse nosso sisteminha A gente está produzindo 9 pés de alface aqui Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 pés de alface aqui Certo? então você tem uma é, possibilidade de fazer a alimentação da sua família a alimentação do pessoal nessa crise sem problemas tá eu vou colocar aqui o nosso float vou colocar aqui pela lateral tá mais fácil Então, daqui em torno de um mês, a gente já vai conseguir ter a produção do nosso alface, né? Para nossa equipe aqui da Brasil Pices comer. A alimentação aqui interna nossa, certo? Então, gente, é... tem que sair do tradicional, né? Para você que gosta de uma produção orgânica, gosta de ter o controle, comer uma coisa de qualidade, você que quer produzir o alimento para sua família, quer ter um entretenimento, que isso aqui é o showzinho aqui da nossa fábrica. Todo funcionário que passa, joga uma ração, brinca com peixe, para você que quer ensinar seus alunos como produzir, né? a gente pode colocar o logo da sua escola, a gente pode colocar o logo é, do seu restaurante, então isso aqui é tudo produção nossa, certo? para gente aqui no 11-2021-5593, no 11-94704-8697, no contato arroba ou entra lá no www.brasilpiscis.com.br, só não estranha que vocês vão ver projeto nosso fora do país, muito projeto grande, mas a gente trabalha também com projetinhos pequenos, projetinhos para a família e para você que quer viver com saúde, quer viver aí com é, alegria, saúde e inteligência. Certo, gente? Obrigado!